rapaziadinha vou jogar uma frutinha aqui tomara que ver uma bola se a espadinha conseguir meter pena que eu não tenho status todo todo negociado aqui na espada aqui mas essa espada Que eu saiba era muito boa isso aqui olha isso aqui é muito difícil de desbloquear os ataques ó e ela uma frutinha aqui faz tempinho já mais uma, se fosse um desafio pra pegar, quem pega mais espinha, quem pega mais fruta, conseguir Deixa bem aqui na frente. Uma. Duas. Ó. Oh. Bora aqui então, né, rapaziadinho? Bora ver se Max consegue gerar uma fruta boa. Puh. Vamos ver se dá, né? Nossa, rapaziada, mais uma para coleção. Só fica um. Ai não, tinha que cair. Vamos fazer Porque vai ser essa é do nada ver três frutinhas ali vamos ver o que que ele dá eu tenho acessório vai é, não sei o que dando táxi não sei o que vamos ver esse aqui acho que eu já não nada vamos ver esse aqui vamos ver Ei, senhor, quer escrever algo para não sei o que de esse que -rola sua raça para um aleatório só funcionar uma vez se, vo se você me pagar. Baixi, sai fora. Fraco. Ah, não, até que essa é boa coisa. Vou girar. Cara, eu quero muito aquele lado tubarão, cara. Vai, vai, vai. Que seja bom boa, que não seja humano. Vamos ver. Tudo aí, rapaziada. Vamos ver lá na nossa. Logo é que eu queria do tuba. -tum. Vamos ver, né? Vocês vão ficar muito mal. Vamos voar com a Fenix O que, que ele dá, será? Será que é V2 isso aqui? Espero que não dá conta Ah, ele dá também. rapaziada eu abraço muito que vocês pelo menos não dá só escreve qualquer um carinha aí só se inscreve aí rapaziada deixa um like se não quiser deixar um like só vejo o vídeo por favor Meu. tô sem a Milhão de dano pro cara não tá morrendo. Eu vou dar um. Peraí, tá vindo aqui. não Tá vindo aqui. Ah é? Eu só tiro zero. Um só não tiro. Te... Hoje subiu. Ah, tá ah, lá. Tô com medo de dar um daninho. Ah, não, nossa. Nossa. que é 190 e pouco xp vê quanto que eu, tô? eu tô, tô bastante é isso aí divide acho que tem amanhã um, eu gravo mais um aí deixa eu ver aqui tá com aquilo na mão mudou de lugar Olha que mais essa aqui rapaziada Vamos ver ó uhum. Deixar a espadinha É isso rapaziada Vou fechar esse vídeo aqui É rapaz Falou